Nós tivemos aí a posse do presidente Lula, dia 1 de janeiro, foi uma coisa maravilhosa, né? tinha lá mais de 300 mil pessoas ocupando não só a Praça dos Três Poderes, mas toda a esplanada do Ministério, né? foi gente do Brasil inteiro, né? de tudo que era canto do Brasil tinha gente lá. E, e depois, uma semana depois, essa, essa tentativa de golpe, porque é isso que a gente tem que falar exatamente, o Elton, houve uma tentativa de golpe de Estado. Esses fascistas arruaceiros, eles ocuparam a, a, o Palácio do Planalto, né, destruíram o Palácio do Planalto, destruíram a Câmara dos Deputados e o Senado e, principalmente, o Supremo Tribunal Federal. E, logicamente, que eles tinham a perspectiva ou a expectativa de que os militares viriam em seguida para tomar conta da situação e instalar um novo governo, né, trazendo de volta o Bolsonaro ou colocando um militar qualquer. Isso acabou não acontecendo. Mas, é, acabou tendo muitas prisões, tem mais de 1.200 presos, 1.300 presos ainda hoje, né, e é, logicamente que esses presos estão sendo interrogados e os depoimentos deles são fundamentais para chegar em realmente os principais culpados por isso né? e, de, e acabar com essa articulação, mas por enquanto nós temos que ficar de olho bem aberto, porque as tentativas de golpe vão continuar.